Hey galera? what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês, com expressões, gírias, com coisas que a gente utiliza de fato no dia a dia quando a gente está falando inglês. E me diz aí, você sabe como é que se fala em inglês até onde eu sei? Até onde eu sei, como é que eu falo isso em inglês? A expressão correta é as far as I'm concerned, as far as I'm concerned, igual você tá vendo aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. A aplicação numa frase.